Bem-vindos ao canal escape oficial. Dia lindo, perfeito para apresentarmos mais uma super máquina para vocês no nosso canal GSCAP oficial. Hoje eu estou com a Daytona 675R totalmente renovada, com e super equipada de fábrica. Já vem com freios ABS, suspensão Wallens e câmbio Quick Shift. Acabamentos em fibra de carbono. A moto é fantástica, galera. Com certeza. Vai dar muito trabalho para as suas principais rivais. Tem um motor de 3 cilindros com 128 cavalos e pesa apenas 184 kg. Excelente relação peso potência. A GSCAP vai oferecer a vocês quatro modelos de ponteira. Vamos apresentar o design e o ronco de cada uma para vocês. Ah. Really? Mm -hmm. a 675 aqui na GESCAP para apresentar mais um super lançamento GESCAP, a nossa ponteira K8, uma ponteira fabricada em aço inoxidável, onde não só exigiu muita tecnologia na sua fabricação, mas como pura arte, aonde chegamos nesse visual incrível, um visual extremamente radical. A 675, top demais essa moto, gostaria de deixar um abraço, meu agradecimento ao Robson que nos emprestou a sua moto e a vocês que tem feito da escape a número 1 um do Brasil, até o próximo vídeo